Olá, o meu nome é Diogo Medina, sou um dos médicos da consulta do viajante em telemedicina. Neste vídeo, vou dar-lhe cinco conselhos para responder à pergunta Como me devo preparar para viajar durante o surto de coronavírus de 2019? Em primeiro lugar, é importante conhecer quais os locais para os quais há recomendação de limitação de viagens. Atualmente, no dia 1 de março de 2020, todos os viajantes devem evitar as locações à China, Coreia do Sul, Irão e Itália. E apenas os viajantes saudáveis se devem deslocar ao Japão, país que deve ser evitado por viajantes idosos com doenças crónicas. Essas recomendações podem ser alteradas a qualquer momento. Verifique sempre qual a situação mais atual em consultadoviajante.com viajantes. Em segundo lugar, informe sobre os seus direitos no que diz respeito à eventual necessidade de cancelamento ou adiamento de viagens. Em regra geral, os seguros de saúde não cobrem despesas desta natureza. Os seguros de viagem, mesmo quando cobrem despesas de cancelamento da viagem, ou de acidente ou doença em viagem, excluem explicitamente destas coberturas as situações devidas a epidemias. Leia atentamente as condições dos seguros que contratar. Por último, se comprou a sua viagem através de uma agência de viagens, saiba que não pode cancelar a viagem por mero receio de se infectar num país que não esteja, nesse momento, abrangido por uma recomendação oficial de limitação de viagens. Mas se o seu país de destino passar a integrar essa lista, terá direito a um reembolso total do pagamento efetuado dentro de 14 dias, de acordo com o artigo 25 o do Decreto-Lei nº 17 de 2018 e da Directiva 2302 de 2015 do Parlamento Europeu e do Conselho. Em terceiro lugar, sempre que possível e até que o surto esteja controlado, prefira comprar as passagens de avião diretamente a companhias aéreas ou agências de viagens da União Europeia e não através de portais de descontos como o Rumbo ou eDreams. As agências de viagens e muitas companhias aéreas devolverão a maior parte ou a totalidade do valor pago pelas passagens, no caso do país de destino, passar a integrar a lista de países a evitar depois da data de compra. Já os portais de descontos apenas conseguem devolver uma pequena porção do valor pago. Em quarto lugar, continua a praticar as medidas de higiene e de etiqueta respiratória já amplamente conhecidas, lavando frequentemente as mãos, espirrando para lenços ou cotovelos e reservando o uso de máscara apenas se tiver sintomas ou uma doença que aumente a sua vulnerabilidade pessoal. Se estiver saudável, a máscara não é necessária. Em quinto e último lugar, se tiver dúvidas, consulte o portal da Direção-Geral da Saúde em dgs.pt o seu médico assistente ou um médico de saúde do viajante, como por exemplo em consultadoviajante.com. Até à próxima, keep calm e boas viagens!